Venha garantir seu sucesso aqui, Vestibular 2022 do IEPS de Minas, instituição pública e gratuita, cursos com nota máxima no MEC. São 80 cursos técnicos e superiores perto de você, nas unidades Carmo de Minas, Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Três Corações. Seleção dos cursos superiores por meio de prova, pela nota do Enem ou pelo SISU. Já os técnicos, por análise de histórico escolar. Inscrições até 10 de novembro pelo site. IF Sul de Minas. É técnico, é superior, é para toda a vida.